Fala família MPP, uma boa tarde a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma correção do Quiz MPP. O Quiz MPP é mais um episódio né, que nós criamos aqui no Matemática para Passar para estar sempre aqui né, interagindo com vocês. Como é que rola o Quiz MPP? Todas as segundas e quartas nós publicamos uma questão geralmente com um tema, né, com um assunto, né, que cai né, geralmente em vários concursos. Dessa aula, por exemplo, é porcentagem. Então, você sabe que porcentagem é um assunto que está sendo sempre aí cobrado. Então, é assim que funciona o quiz. Nós selecionamos um assunto, né, um tema, e colocamos uma questão para você resolver. Essa publicação, como eu falei, é sempre às segundas e quartas. E a correção rola terça e quinta. Né? Sempre nesse fluxozinho e para você ficar por dentro siga-nos nas nossas redes sociais é só você seguir a gente que você vai ficar por dentro de toda a programação do quiz e toda a programação do MPP né as aulas no YouTube né as imersões enfim os cursos que nós estamos oferecendo então siga-nos nas nossas redes sociais legal agora família tá valendo sem querer querer corococó. Caneta e papel na mão e tá aí. Porcentagem. Aprenda com o método MPP. Vamos lá, família. Questãozinha na tela e... Embora. Vamos lá, para cima deles. Olha aí a questão. Primeira coisa que você tem que fazer no exercício, família. Primeira coisa que você aprende no nosso curso é interpretar a questão. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Para interpretar,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 sofre um aumento de 30%. Posso sublinhar para interpretar. No mês seguinte, seu preço diminuiu de 10%. Então, é correto afirmar que para o preço atual em relação ao inicial, sofreu um. Então, vamos lá, família. Interpretando aqui a questão, ficou muito claro para a gente... Que é um probleminha de porcentagem sobre aumentos, né? Sobre aumentos e descontos sucessivos. Ah, Marcão, como é que você sabe? Né? Pela característica. No primeiro momento teve um aumento, e no segundo momento teve um desconto. Então é um probleminha de porcentagem de aumentos e descontos sucessivos, beleza, já interpretei a questão, qual é o próximo passo? Resolver, para resolver, já entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R, então com a técnica R, você vai aprender a forma correta de se resolver esse tipo de questão, de porcentagem, é assim que nós ensinamos para os alunos do grupo dos 5%, tá? para os nossos alunos dos cursos, né, que compram né, o curso. É essa didática que aprova a galera. Interpreta, resolve. Porque geralmente você vai interpretando ali a questão e você já quer resolver. Então isso embaralha a cabeça. Organização é tudo. Organização é tudo, né? Então, interpreta, resolve. Beleza? Combinado? Então, para resolver, qual é a técnica? Qual é o macete que eu vou utilizar? Pô, o CVM... Aluno MPP é assim, ele bate o olho e já sabe, pô. CVM. Pô, o que, que é o CVM, Marcão? CVM. Ó, o C é de faz a continha. Então, primeiro você vai fazer uma continha. Depois, você vai voltar. Você volta, né? Uma casa. E, por fim, você multiplica. Então, vamos lá. Vamos aplicar aqui o macete do CVM. Ó, um item para compra sofre um aumento de 30%. Então, no primeiro momento, tivemos um aumento de 30%. Legal. No segundo momento, tivemos uma redução de 10%. Então, temos um aumento de 30% e uma redução de 10%. Vamos lá. Como é que a gente aplica aqui o CVM? Primeira coisa, faz a continha. tá aqui, ó. você vai fazer uma conta. Matemática básica. Ó. Mais 30 com menos 10. Mais 30 com menos 10 vai dar mais 20. Não é isso? Legal. Fez a continha? Volta uma casa. Aí você vai voltar uma casa decimal. Ó. Aí vai mudar. Ó. O 10 vira 1 e o 30 vira 3. Só que quando você volta uma casa, você multiplica né, esses valores. Acabou. Mais 3 vezes menos 1 vai dar menos 3. Aí você vai dar o fatality aqui. ó. Mais 20 com menos 3 vai dar mais 17. Então, família, olhando aqui as opções, qual seria o gabarito? Letra C, marca o V da vitória e vai ser feliz. Então, família, se você quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, que vão te levar para o topo, que vão te levar né, a tão sonhada aprovação, cara, não perca essa oportunidade. Quinta-feira, dia 27 do 10, próxima quinta-feira, vamos abrir as inscrições, né? As matrículas para o nosso curso ó, Matemática Turbinada. 2.0 que que nós oferecemos nesse curso você vai levar um curso de matemática básica são quatro cursos em um só curso de matemática básica um curso de matemática um curso de matemática financeira e um curso de raciocínio lógico e mais alguns bônus né que vamos revelar no grupo do WhatsApp para você ter acesso, né, a Black Friday antecipada, né, Black Friday antecipada. Então não preciso nem falar para você que vai rolar um desconto insano, né. Então ó, Black Friday antecipada, desconto insano, mas apenas no grupo VIP do WhatsApp. Pô, Marcão, quero ter acesso a esse desconto, tem que estar tá no grupo. Tem que estar no grupo VIP. O Júnior tá colocando aí o link do grupo. Você entra no grupo e lá nós vamos te dar todas as informações. Lembrando, as vagas são limitadas e essa promoção, essa Black, é só no grupo do WhatsApp. Ah, Marcão, é desconto de quanto? Cara, vou dar um spoiler: é mais de 50% de desconto. Cara, é mais de 50% de desconto. Então, você não pode ficar de fora. Imagina, tudo isso né, com um descontaço, né, com mais de 50% de desconto. Pô. Pô. Fala a verdade, Pô, vou falar a verdade. São mais de 80% de desconto. Pronto, dei o um spoiler. Mais de 80% de desconto. Então, cara, ó, você não pode ficar de fora. Tá, 80 quanto? Entra lá no grupo. Que nós vamos te informando durante a semana. Mais de 80%. Então você não pode ficar de fora. Não pode ficar de fora. E lembrando, a promoção vai do dia 27, tá? Vai começar no dia 27, né? E vai terminar no dia 27. Ou seja, você tem um dia. né? Das 10 às 10. Ou até as vagas durarem. Legal? Porque você pode deixar para comprar à noite, mas as vagas... É, acabou, né? são limitadas De repente na hora que você for comprar Então cara, 10 horas da manhã Você já garante lá a tua vaga Porque cara, a Black Friday É somente nesse dia Legal? E aluno né, da Turbinada Pode enviar para gente o edital né? Você enviando para gente o edital Do seu concurso Nós montamos uma rota de estudos Personalizada para você né? Pelo e-mail do aluno ou pelo próprio site, tem um campo para você fazer isso. Então, você enviando, nós montamos uma rota personalizada para você. Ou seja, você vai ter um direcionamento né, teórico ali no seu curso. Nós vamos estar juntos com você a todo momento. Beleza? E se quiser também trocar uma ideia comigo, siga-me né, no meu Instagram. Vai lá que a gente troca uma ideia. Beleza? Troco likes e sigo de volta. Vai lá, Tô precisando de seguidores, Renatão fica falando. Pô, Marcão, tem que estar tá mais ativo e tal. Então, vai lá, me dá essa moral, tamo junto. Valeu, Tá aí a correção. E, cara, entra no grupo. Quer comprar um curso para a gente? Estava esperando uma oportunidade? Quinta-feira é o grande dia, beleza? Insista, persista e não desista. Matemática aqui, ó, para passar. Valeu, família. Tamo junto. Um abraço.